E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você e hoje um pouquinho diferente. A gente resolveu trazer uma dinâmica. Todo dia eu estou abrindo card no Instagram de dúvida, todos os dias realmente. Por quê? Porque normalmente eu paro no final do dia e respondo todos os cards de uma única vez, todas as perguntas surgiram. A gente resolveu puxar cards né, que fazem sentido que eu acho que são pontos que a gente pode explorar um pouco mais. E trazer como dúvidas para vocês, provavelmente semanal, vamos ver o que o nosso time de marketing planeja. Até esqueci de fazer o topete, cortei o cabelo ontem, então tá, vai sem topete mesmo hoje. Ou a gente pega um pouquinho de água assim, ó, e dá uma, uma misturada e pronto, topete feito, embora Agora, tudo pronto! Bora, tô com uma auxiliar aí que vocês vão reconhecer a voz ao fundo. Primeira pergunta. Depois que o anúncio vira full, posso voltar a ter gestão? Fazer envio normal? Bora, vamos lá. Eu só não anotei os nomes porque eu pego as respostas dos caras, na verdade a gente solta, tá? É, Para poder gravar elas e responder. Depois que o anúncio vira full film, você pode ter a gestão desse anúncio quando você quiser, tá? Se ainda houver anúncio, se ainda houver estoque, você precisa solicitar a retirada desse produto e se ele acabar, você vai ver que você vai ter a opção de deixar de vender no full. E aí você pode desabilitar essa opção, ele volta a ser vendido por você e aí você entrega normalmente no próximo envio, você opta por continuar vendendo, por exemplo, até chegar o estoque no full e aí ele passa, tá? Então pode sim, resposta positiva. Vamos à segunda pergunta. Ale. Ao informar o CNPJ no, no ML, toda venda daí pra frente tem que sair com a nota fiscal? Olha, esse assunto eu até postei no meu, no meu YouTube, se você não viu o vídeo ainda. Eu, tava, eu fiquei meio bravo com isso daí, né? Você tem um hobby e você tá preocupado com isso, mas, né? O, quando você coloca o CNPJ no mercado livre, não necessariamente ele vai te pedir nota fiscal. Se ele for te pedir nota fiscal, ele já vai te avisar isso às vezes antes mesmo de colocar o CNPJ. Então, não é obrigatório colocar nota fiscal desde que você coloque o CNPJ, mas tá, se ele já estiver te pedindo nota fiscal para imprimir etiqueta, ou se ele já tiver te informado que a partir do dia tal você precisa começar a emitir nota fiscal dos seus produtos, sim, ele vai te pedir a nota fiscal. Não vai ter a ver com o fato de ter inserido um CNPJ dentro do Mercado Livre. Fechou? Próxima! Quando o produto tem EAN de fábrica, precisa usar a etiqueta do FUL para, para poder enviar ao CD? Boa! Sobre etiquetar produtos, né? Porque teu produto tem duas formas de dar entrada no Fulfillment. Uma das formas é pelo código de barra, tá aqui, né? Cadastradinho, bonitinho. E a outra forma é com a etiqueta deles, né? Que eles bipam também com o código MLSKU, MLSKU, tem vários. Aí é que etiquetinha que eles vão te fornecer. Desde que o te optou por disponibilizar a etiqueta, eu utilizo a etiqueta. Ela evita erro, facilita a entrada no CD. Por quê? Se você está fazendo uma mesma carga, onde tem vários anúncios que o EAN pode ser o mesmo, às vezes colocado, olha, eu estou mandando cinco, dois anúncios desse mesmo produto. O Ian é o mesmo, então nos anúncios pode ser que o seu mesmos, esteja o mesmo, isso pode dar erro. Se o seu fabricante troca um número nesse Ian, ele pode dar erro. E aí os seus produtos ficam barrados, isso gera um transtorno para você. Então o que eu recomendo é que sim, você etiquete 100%, tá? 100% dos anúncios que vão para o Fulfillment. Vai te dar mais agilidade e você vai ter certeza que esse anúncio não vai dar erro. Ali, pode acontecer Tudo na vida pode dar algum problema, mas você vai minimizar bastante as chances de erro. Próxima pergunta. Quantas vendas de um produto para enviar ao full? Isso daí é um número que você vai construir no seu negócio. Hoje a gente tem um número interno no nosso negócio, que a partir de 5 vendas, esse produto, né? 5 vendas no período selecionado, esse produto já pode ser enviado ao full. Por quê? Eu entendo que se ele vendeu 5, eu vou colocar 5 ali e depois eu vou deixando ele suprir. Então vai depender muito da tua, da, da tua curva. Vale, eu faço envio semanal. Cara, 5 na semana, 5 a cada 15 dias, e aí você já manda ele lá e você manda com 5, depois você aumenta se ele vender mais rápido do que o tradicional. Isso vai depender de você, tá bom? Vai depender da estratégia que você quer usar pro seu negócio e do que você identificar. E no caso também pode depender a forma que você compra esse produto. Porque se é um produto que você tem que comprar à vista, ele é uma aposta, às vezes você vai falar, putz, Ale, se eu mandar efetivamente ele pro full, eu fico sem para abastecer o resto, eu tenho que comprar à vista. Então nesse momento eu vou segurar um pouco mais comigo, ou não vou mandar todas as possibilidades que eu teria de mandar pro full desse produto, mas eu vou trabalhar com um pouco menos de envio, ou se você trabalha com muitos kits, né? A gente tem, por exemplo, mentorados que praticamente a curva A deles são de 10 unidades, 15 unidades ou, ou 5 unidades para cima. Então, um envio de 10 unidades para o full, na verdade, são 50 peças a serem enviadas. Então, isso também pode ser o um número da tua empresa. Mas a minha recomendação é faz a conta, traça um mínimo aceitável, testa e vai aumentando conforme as vendas subirem, até que você não vai conseguir mandar um caminhão de coisas se for um anúncio que você ainda nunca mandou, tá bom? Próxima pergunta. Última, né? Eu separei a última. Última pergunta. Todos os anúncios que apontam como catálogo, eu devo inserir no catálogo? Catálogo do Mercado Livre, tá? Primeiro, não tem problema nenhum mais você inserir um anúncio que já tem muita venda, campeão de venda, dentro do catálogo, tá? Porque ele cria praticamente, um, é um anúncio novo que é criado e o seu anúncio permanece ativo isso não tem problema mais. O que a gente recomenda para os nossos alunos dentro do Auto Performance, galera que já viu a nossa aula né, de base lá, é que você mande, tá bom? Dois anúncios para o catálogo, um anúncio clássico, um anúncio prêmio. Ah, eu tenho mais anúncios com esse mesmo mean ali, porque eu fiz com frete grátis, e frete grátis, ou fiz uma, uma cauda longa ali, etc. Acabei usando o mesmo mean. ele vai me perguntar se eu quero mandar 10 ofertas ali. Tá, cara, não, eu não mandaria, tá? Eu mandaria exatamente um prêmio e um clássico, a sua escolha para ir para o catálogo, tá certo? Então, dúvidas respondidas. Obrigado, Luana, nossa ajudante do dia. Então, qualquer dia eu vou trazer a Lara, vou ter vários ajudantes aqui no Me Ajuda. Então, obrigado para todo mundo. Quem está mandando as dúvidas lá, vocês estão aproveitando o um momento para perguntar diretamente para mim, porque quem responde cada um dos cardzinhos lá sou eu. Tanto que o Instagram é a nossa bid que mais demora para ter uma resposta no direct, que acaba sendo eu, na grande maioria das vezes, que passo lá dentro. Então, um grande abraço para todo mundo. Vão para cima e até mais, valeu.